Bora fazer um update do Bitcoin e mercados e aconteceu exatamente o que eu falei para vocês ontem galera a Bitcoin foi buscar a região dos 19.700 para cima pegou muita liquidez e agora nesse momento tá corrigindo então vou mostrar para vocês aqui agora o que que a gente pode esperar então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e quer que eu continue aqui fazendo cada vez mais vídeos se inscreva e também ative as notificações e participe também do grupo do telegram galera e também é muito importante que você aí receba os meus conteúdos aí de primeira mão, que você comente, interage aqui nos vídeos, porque senão o YouTube não vai notificar você. Então, faz favor aí, comente o que você está achando do mercado, o que você gostou mais da análise, o que você não gostou para mim, aí o feedback de vocês, as críticas são extremamente importantes, tá bom? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, o que está que acontecendo? Primeiro, começando aqui pela SP500, que já está devolvendo aqui praticamente né, o os ganhos de ontem, né? Subimos bastante, já está devolvendo forte aqui agora, nesse momento, tá? Eu não vou focar aqui essa análise muito na SP500, mas é importante ficar atento nessas, nessas divergências aqui do do RSI, tá, galera? Isso aqui é muito importante, tanto no 4 horas também como no diário, né? também semanal a gente teve divergência no RSI também, tá, então fique de olho nisso aí, ah, nesse momento aqui agora, é, é importante ficar atento nessa região aqui, nesse último fundo, né, se a gente perder isso aqui, realmente a coisa vai ficar bastante complicada, né, mas pode ser que a, a, a SP500 segure aqui nessa zona aí, tá, eu ainda tô um pouco aqui em cima do muro em relação à SP500, mas eu acredito que o cenário ainda é catastrófico, olhando a parte macroeconomia, geopolítica, então, é, não estou botando muita fé nas pequenos que a gente vai segurar esses últimos fundos, tá? mas no semanal aqui a gente tem essa divergência uh, bullish aqui tá? na RSI, e a gente pode ver as pequenos fazendo esse candle aqui, um candle de indefinição, tá, galera? esse aqui é um candle uh, bem mostrando a indefinição do mercado, o mercado não sabe para onde quer ir, se ele vai seguir aqui essa essa divergência no semanal ou não ou vai continuar essa queda tá então esse é o ponto aí se o mercado está em, defini... tá em... Tá em cima do muro né pessoal quem sou eu para dizer para vocês aqui o que vai acontecer com as pequenos mas a minha expectativa é todos pullbacks que a gente tiver aqui para esse pequenos é a oportunidade para a gente poder se posicionar mais é em shorts eu acredito que a gente vai perder em algum momento esse fundo sim que esse esse, esse aqui não foi fundo para esse pequenos tá posso estar errado mas essa aqui é a minha minha percepção aí do mercado deixa DXY tá pegando força aqui agora, parece que vai querer fazer esse pivôzinho de alta aqui, tá? Então, esse é o ponto principal, fiquem de olho aí, se a gente fizer esse pivô de alta aqui para SP500, galera, a gente pode fazer uma projeção muito rápida aqui, seria mais ou menos isso aqui, na minha opinião. A gente poderia buscar esse alvo aí, ou, uh, o Windows Lobo até a região de 118 aqui, mais ou menos, tá? Não sei se tem algum topo até, inclusive, nessa região, deixa eu dar, puxar o gráfico aqui do semanal, 118, 118... Seria bem próximo desses topinhos aqui, ó, tá? que o pode testar esses topinhos aqui da região lá de 2002, tá, galera? Então, já seria um, algo bem é, complicado aqui nos mercados caso a gente faça esse, esse pivô de alta e rompa essa, essa, esse canal aqui, né, para cima. Isso aqui seria é algo realmente imaginável aqui para o índice do dólar, tá, galera? Então, o Bitcoin aqui, vamos dar uma olhada, ele testou aqui de novo esse, esse canalzinho, comentei para vocês o canal de, canal de baixa. Então, essa zona aqui de 19.700 é uma região interessante para a gente ir se posicionando aqui em shorts, né, galera? Mas tem que cuidar que a gente pode fazer, conforme eu falei para vocês ontem aí né, no diário, que a gente pode ter o risco de fazer aqui, quem está shortado, né, fazer esse pivô de alta aqui, tá, pessoal? Tem muita volatilidade nesse momento do mercado. Um, a gente teve muita liquidação e de shorts e também a venda aqui nessas regiões dos, dos quase 20 mil dólares, né? Então, para mim, é uma excelente oportunidade para a gente uh, entrar em posição... Na, a mão contrária aqui, né? O problema das pessoas que eu comentei para vocês, o trader babuíno, ele vai querer é sempre entrar quando o preço está fazendo pump, né, pessoal? Então, quando a gente vê aqui o preço subindo muito forte, liquidando, estopando muita gente, e nesse momento a gente tem que buscar esses shorts, né? Então ontem eu comentei para vocês que eu estava saindo dos meus shorts aqui, praticamente 80% eu realizei nessas regiões e voltei a shortar aqui agora nessa região dos 19.700 para cima, eu já tinha botado algumas ordens na, na região dos R$8.900, mas ordens bem pequenas mesmo, eu vou escalando esses shorts à medida que o preço vai subindo, quanto mais subir eu vou estar interessado em aumentar a minha mão, minha posição aqui, tá galera? Então, a gente está aqui nesse canal, aqui agora, no 4 Horas, tá? Acho que uh, me parece que o Bitcoin, a partir daqui agora, pode voltar a reverter. Mas essa zona aqui, essa zona dos 19 mil dólares, é uma região que uh, a gente tem que cuidar porque tem muito suporte aqui nessa zona, tá, galera? Não vai ser fácil o Bitcoin perder essa região dos 19 mil dólares. A gente precisa realmente de ver a SP500 dar essa derrapada, né? Quem, se a SP500 perdesse essa, essa, de novo a região lá, o começar a cair muito, o Bitcoin pode voltar a testar, testar regiões mais abaixo, mas realmente não vai ser fácil, a gente viu que essa zona dos 19 mil dólares, a gente segurou por muito tempo, né? e esse fundo aqui do professor Edgar Moraes, quem não assistiu o vídeo lá, ele comentou várias vezes que essa região, região aqui, de acordo com as análises dele ali, né tem muito suporte nessa zona aqui dos 18.200 18. mais ou menos, então não vai ser fácil o Bitcoin romper, a gente rompendo esse nível aqui, galera, realmente... A próxima vez que te fizer esse rompimento aqui, acredito que a coisa pode realmente desandar. Então, esses fundos aqui, essa região dos 18.200, na minha opinião, aí, é, tem que ficar extremamente atento. Bote um alerta aí no seu gráfico aqui, no Trade View, você facilmente clica aqui no botão direito, bota um alerta aqui na, no gráfico do Bitcoin e assim você vai sair notificado aqui. Mas tome cuidado de novo, tá galera? Para não sair shortando fundo aqui, tá? Rompimento de fundo aqui para mim bem complicado. Vocês viram aconteceu ontem, eu já falei para vocês que eu não gosto de fazer isso. tá? Então, eu prefiro... Uh, já me posicionar aqui nesses pullbacks e ainda mais que a gente viu aqui bastante, né, muita, muita liquidação aqui de shorts, ó, pessoal, mais aqui cerca de pelo menos 30 milhões de dólares de liquidação de short e praticamente aqui, ó, somando tudo, a gente teve quase, aqui galera, quase 2 bilhões de dólares de compra-mercado tá, nessas regiões aqui, então é o um momento que você tem que realizar as suas vendas, né? o pessoal comprou muito aqui, pessoal, realiza as vendas aí porque a gente pode ter uma reversão e esse é o caminho aí que eu considero mais provável. Né? Apesar de estar numa região de fundo aí, eu acredito que é o mais provável de acontecer, tá bom? Infelizmente. Então, vamos fazer aqui um o update rápido então dos, dos níveis de liquidação da High Block, vou mostrar para você. Antes de mais nada, não se esqueça também, se você quiser uh, operar futuros aqui, vou deixar o link para vocês aqui da Prime SBT. É tá? uma corretora excelente para você criar sua conta aí e conhecer você pode ganhar até 7% aí da, ganhar 7% da sua do seu depósito em margem adicional para você operar aí diversos ativos aí tá o corretor é excelente você vai gostar com certeza, eu acho uma corretora muito boa, tá? Inclusive, galera, nessa, nessa próxima semana a gente vai ter sorteios aqui de novo da Prime SBT. Uh, 250 dólares por semana serão sorteados aí para quem estiver uh, criando sua conta aí com o link do canal e também uh, fazendo qualquer depósito, tá? Se você fizer qualquer depósito na corretora para conhecer aí, você vai estar tá concorrendo 250 dólares por semana, tá bom? Então, vou, vou botar aqui, vou anunciar no, no, aqui no canal quem serão os ganhadores aí, tá? Tá? É, essa aqui é uma, uma, uma iniciativa da Prime SBT aqui de poder uh, tra trazer mais traders do Brasil para conhecer a corretora, porque não é uma corretora muito divulgada aqui, e eu acho o, o trabalho deles muito bom, muito bons aí, tá? Inclusive, tem um canal de conteúdos aí no, no, aqui no YouTube, tá? Tem o um canal da Prime SBT que tem um trader lá, Dirk Hartig, que eu inclusive já entrevistei aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conhecer o Dirk Hartig, que é um trader profissional que faz conteúdos também para PrimeXBT, tá bom, galera? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui, vamos puxar aqui agora, né? antes de finalizar o vídeo, aqui os pools de liquidação da Highblock, extremamente importante. Primeiro aqui da BitMEX, pessoal. tá? Então, a gente formou a liquidez aqui abaixo, nessas zonas aqui dos 18.600 para baixo, até a região dos... dos... 15 mil e... 17.500 tá? E temos temos liquidez aqui formando, formada. Infelizmente, não estou conseguindo puxar os valores aqui do lado, tá? Não sei por que dar esse, esse bug aqui na, no, no, no gráfico do High Block E aqui, olhando 12 horas, não temos muita novidade, mas tem aqui liquidez nessa zona aqui dos 19.100 de novo, tá? Então, é o que eu estou vendo aqui agora, dando um zoom. Tem mais liquidez nessa região dos 19.100 aqui. Tá? E se a gente puxar os 7 dias, a gente pode ver exatamente o que eu falei para vocês ontem, galera. Ó. Olha só acontecendo ó Impressionante, Bitcoin sobe aqui, Pega a liquidez, estopa, liquida todo mundo aqui e agora começa a devolver, tá? Então é impressionante essa ferramenta. Você não quer operar no escuro, cara. Pegue essa ferramenta aqui que você vai ter um pouco de noção do que está acontecendo aí no mercado. Porque realmente, pra, eu acho isso aqui incrível. Por isso que eu sou fã do trabalho do pessoal da Highblock. Semana que vem eu vou fazer mais uma reunião com eles e estou sempre... Uh, trocando ideias, sabe, tentando entender updates que eles estão fazendo na ferramenta deles Inclusive, eles vão ter uma API agora aqui, tá? Pelo COVID vai sair uma API. Vou até clicar aqui para mostrar para vocês, em breve vai ter uma API deles aí. Eu acho que vai ser interessante até para poder trabalhar algum robozinho, alguma coisa assim, tá? Acho que algo muito legal que eu tô extremamente interessado, tá? Vamos olhar aqui também o de um mês, no mês, galera. É aquilo que eu falei para vocês, ó, a região dos 21 mil dólares, de acordo com essa, com a ferramenta aqui tá mostrando que tem bastante liquidez nos 21 mil dólares e depois lá abaixo aqui na região dos 15.500, tá? então estou ainda né, interessado em me posicionar em shorts, à medida que o preço vai subindo, vou me posando mais em shorts, uh, ainda mais quando tiver liquidação aí de, desses shorts e bastante assim, uh, compra mercado, e vou estar tá interessado em realizar nessas regiões até a região dos 15.500 dólares, que é também os níveis do CPR mensal que eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? Então, um CPR mensal aqui, a gente puxar de novo esse indicador que eu gosto muito, vários traders profissionais usam, ó. De novo, a gente teve resistência exatamente aqui no R1 aqui, desculpa, no pivô central aqui, tá? Primeiro pivô central aqui do, do, do CPR, tá? Então, para mim, o Bitcoin pode voltar a testar aqui na região dos 17.500 que é um nível que tem bastante liquidez, conforme eu mostrei para vocês ali, e também a região aqui dos 15.500 dólares, está bem confluente esses valores aqui, vamos ver se a bruxaria funciona e o Bitcoin busca essas regiões aqui, tá bom galera? Então, no mais é isso que eu tenho para vocês, se você gostou aqui do vídeo, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, vou deixar com você operar aqui na PrimeSBT, que dá 7% de bônus de depósito, também na, na, na Bybit está dando mais de 4.000 dólares de bônus de depósito, tem tutorial aqui tudo completo, então deixa o like, se inscreve. A gente se vê aí muito em breve. Qualquer novidade também estarei no grupo Telegram. Um abraço.